Meu hum, Deus, o hum, que, hum, que, que tá acontecendo hum. aqui? Onde é que eu tô? Eu tô comendo minha benta aqui. Ah, minha não, benta? mas é você. Que? Não conhece minha benta? Você que é de carazinho não conhece, né? Não. Eu só conheço uma bolachinha fominha de brigadeiro <risos> fominha de brigadeiro com, com cola. Ah, <risos> <risos> me matei! Lá. Oh, ah Ai. Nossa, Ai. velho! Tá uns <risos> parkour arriscados aqui, socorro. Meu Deus. Ih! trás <risos> Sai! Sai! Só que... Sai muito... Não! Caralho, cuidado, Springles! Springles? Ai, não! Não! Springles! Ai, é o Springles! É o Springles! É o Springles, socorro! Selge Me ajuda! Não! Não! Não! Ele caiu! Ganhamos! Que idiota, ele caiu! O Springles tá vivo ou tá morto? Eu tô vivo... Tô andando por aí... nesse mundo de aventuras nessa ilha flutuadora... Que isso aqui? Eu vi o um Springles entrando na fonte ali. <risos> não, não viu nada. Ah, que que é isso? <risos> eu vi. Ó, <risos> oh, te botar aqui. Que, que isso? Por <risos> <risos> que, que ela atirou? Ó lá, 3, 2, 1 e. O okay. que? Ah, não explodiu. Já tem um otário aqui, ó. Opo. Galaxy. Uh, Por que uh, essa uh, puta saiu na minha cara, Galaxy? Ela tava matando aqui foi deixa. Porra foi essa, Peraí, o foi esse, que, que foi o quê? <risos> hmm, o Sprinter. vento! A gente tá num barco na ilha flutuante, o vento é forte, ele machuca as pessoas, ó, oh, machucou de novo. <risos> ah! Que que é isso? Caralho, por que você <risos> tu me matar se você não era, seu idiota? <risos> cuidado, cuidado, tem o. Um... Ali! Ele tentou te bater! Calma, não! Eu sou de. de uma por que, que eu seria um traidor com uma E aí, beleza? Tô, aí, tô beleza? fazendo uma limpa aqui na sessão. Com licença. Tô só passando <risos> por aqui <risos> mesmo. Que isso, velho? Dá pra. Nossa, porque bravo. Para, caralho! Caralho, povo é esse? Quase me matou! <risos> Pega eu a pistola. Vem, dei... me vem. <risos> calma, calma, calma. Passa, passa. E o vídeo vai ter que ficar por aqui porque a gravação começou a travar do nada Então me desculpem de verdade Mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta qualquer coisa que você achar Me desculpem mesmo, eu não tenho escolha Eu gravei bastante ainda Porém, o meu HD estava cheio e o vídeo começou a travar Então eu realmente não, não tinha o que fazer Me desculpem mesmo Mas é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo